Boa noite, pessoas lindas deste mundo maravilhoso. Olha eu aqui outra vez com vocês. Olá todo mundo que está chegando. Que alegria vir de surpresa novamente. Eu sou assim, né? Você já me conhece. Deu vontade de fazer uma live? Eu faço. <risos> e aí fui lá falar com o meu convidado especial de hoje. E aí, vamos fazer uma live? Vamos! Então estamos aqui com muita alegria, muita satisfação. Vocês me pediram, tavam, estavam todos com saudade. E eu falei, deixa eu lá falar com ele, né? Porque ele tava meio tristinho que eu fui pro Brasil, não fui visitar ele. Poxa, você, minha mãe, não tá nem com o filho. Eu falei, ai, ah, eu não tô tendo tempo. Então eu falei, vamos lá chamar ele para uma live. Vamos consertar isso aqui. E todos estavam com muita saudade de ver nós dois juntos novamente, ele tem uma energia, assim, que é, não tem como não sentir a energia dele. É uma sabedoria enorme que ele carrega junto consigo para poder repassar. Então, é, com muita honra que eu trago para vocês novamente, Daniel, o nosso querido Darani. Oi, meu querido! Olá, boa noite! Quanto tempo, que saudade! Como é que vocês estão? Fala aí. Fala aí, já tá perdoado que mamãe não foi visitar você em João Pessoa, né? Perdoada. Tá perdoada, tá perdoada. Tá Desfiz o, o selo. De, de atração para fazer vinho, mas aí a mamãe estava muito ocupada, estava né? na correria lá em São Paulo. E em São Paulo, é. não, em vários outros lugares, ela estava em Em Vários outros lugares, Estava de, é. é. de lá para cá, de lá para cá, sem saber destino, sem saber quanto tempo ficar, mas fui lá fazendo os trabalhos e... Consegui, né? Consegui. Foram, mais, foram quase três meses para lá e para cá, né? <risos> Aí, chego aqui na Suíça achando que eu... Nossa, eu vou descansar agora uma semana antes de começar os trabalhos. Que nada, chega aqui, tem tra trabalho dobrado. <risos> Mas, gente, o Dan, ele vai estar com a gente no próximo evento, né, Dan? Exatamente. No próximo evento. Você é o todo que a gente vai fazer. O Dan vai ser um dos palestrantes também. Então, olha... Vão se preparando aí, porque esse evento vai ser ah, já arrebentar. <risos> né, E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem, eu estou bem. Estou aqui fazendo os processos de harmonização, seguindo o fluxo, né? De acordo com o que os mentores têm indicado. E, e é isso. Estamos observando aí as movimentações acontecendo. A gente fica, a gente que está desperta, a gente fica sempre se perguntando. Antes, estava comentando com a e antes, antes da gente, há ah, um ano, dois anos atrás, mais ou menos, estava comentando, cara, cadê as coisas, as coisas grandes que não acontecem, e já estamos vendo aí o movimento acontecer. E é. agora... Agora é momento da gente entrar em cena, literalmente. Agora é a hora dos trabalhadores da luz definitivamente assim estarem apostos, né? Porque a movimentação ela passou de um nível a outro, e está passando, né? O que chama de transição. E isso faz e exige mais da nossa, digamos assim, do nosso empenho, da nossa presença, né? da nossa, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria para mostrar e para guiar, né? Não é à toa que somos considerados faróis de luz, mostradores do caminho, né? Então, descumpriu o que a gente determinou antes de encarnar. É aquilo que a gente estava conversando, né? Todo mundo pedia nova terra, pedia paz, pedia um mundo melhor, né? Agora nós estamos tendo a chance de ver esse mundo nascer, né? Só que para que o novo venha, é necessário que o velho acabe. E uh, as pessoas não estão tendo muito olhar para ver o velho acabando e agradecer. E aí acabam ficando com medo, acabam ficando naquela apreensão né, do que tá, tudo está acontecendo. Então... Como a gente vai conversar hoje, vai ser o tema dessa live. Nós vamos conversar sobre os, as energias atuais, tudo que está acontecendo no mundo, né? Como compreender tudo isso, mas com gratidão, sentindo paz, ao invés de ver o horror, nós vemos o amor, né? Porque nós que trabalhamos do outro lado do véu, que é onde a gente trabalha com. Uh, o lado sutil de tudo isso que está acontecendo, que vocês olham pelas mídias, que parece oh, que caos, que horror, eu, Daniel e toda a equipe que trabalha lá do outro lado, a gente sabe que tudo isso é amor. Então a gente vem trazer aqui para vocês um pouquinho desse outro lado, né? Quando a gente não é apegado às mídias, as coisas que mostram para a gente, a gente encara tudo isso com muita gratidão que está acontecendo, então é sobre isso que nós vamos falar e muito mais. A gente tem bastante coisa interessante para conversar hoje que vocês com certeza estão passando e não estão compreendendo. Então vamos conversar sobre essas energias e essas liberações energéticas que o planeta Terra está agora passando no momento. né? Mas antes da gente entrar, Dan, vamos aqui falar para as pessoas. né? Vamos. Eu tenho aqui a Joana Araújo, Jane Clay, Deia, Gilma... Miriam Tozini, Fabiane Batista, Tassiana Pontes, é, Re Recipe Clown, Zamir Monteiro, Arminda Silvia, Fábia, Lucy, Camilo da Silva, Ariane Simas, Itaborai, Codoni, so acho que é. Solange Domiciano, Renato da Alemanha, nosso amigo. Adriana Tasso. É, JDSM <risos> Ana Paula Inside, Renata Medeiros Luiz Antônio, Cristina L. Andrade, José Maria Oi, José Maria, que saudade de você Rita de Cássia Minha mãe Midori também está aqui Olha, estava com saudade, ah, Daniel ah, <risos> ai, Francisco ah, Tom, amor, querido. ama, Caterine Costa Márcio Samuel uh, Deixa eu ver se eu não estou repetindo o nome aqui Mara Sopi Tereza Zenobini, Antônia Maria, jogador 84, é, deixa eu ver, Marcia Soares, Marcelo Rodrigues, Rochelane, Selfa Gion, Sônia Silva, acho que eu já falei, um, ai gente, será que eu estou repetindo o nome aqui? Regiane Camargo, Maria da Fonseca, Cosette Silva, Jacinta da Silva, a Renata Paulkowski Mundo da Maria Beatriz Giovana, Selma Kem Alana Oliveira ah, Deixa eu ver se tem mais Nomes diferentes aqui que eu não li ainda Será que eu já li o Marcelo Manjo Sara Correia, Cris Gisele Ferraz Maria Cláudia Nogueira, Catarine Costa Helvio Ferreira Olha, tá crescendo bastante O grupo aqui bem rápido que eu não tô conseguindo ler <risos> Lotus Healing, Maria Tereza Riguti, Rosa Castro, Christian, Julian, Valéria, vocês estão chegando, estão chegando, Selma Code, Etel, Andrea, Rancante e Luiz Antônio. Gente, sejam muito bem-vindos. Conforme a gente vai conversando aqui, eu vou colocando vocês aqui na telinha, tá? Pra, senão a lista vai crescendo, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. <risos> Mas vocês podem aí escrevendo de onde vocês estão falando. Né, que eu acho que é o Brasil todo, o mundo todo. Tem gente aqui do Japão, tem gente de Portugal, pelo que eu vi. Então, vão escrevendo aqui de onde vocês vão, estão falando. E conforme eu e o Dan vamos aqui conversando, eu vou colocando as pessoas na telinha, tá bom? Então é isso, né, Dan? Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. <risos> bastante assuntos é, sérios para conversar no momento. Eu estava contando aqui para o Dan um pouquinho da... Do, do trabalho que eu tenho feito nos últimos quatro dias, né, que todo mundo sabe que eu durmo desde fevereiro de 2022 apenas três horas por dia, mas nos últimos quatro dias eles estavam me pedindo para dormir. E por quê? Porque eu tinha muito trabalho para fazer no astral. Já fazia tempo que o meu trabalho era diferente, mas nos últimos quatro dias eu precisei realmente é, me encontrar com a equipe e fazer esse trabalho. E todos esses trabalhos estavam sendo feitos na Ásia. Bem ali na região da China, china Coreia, aquela região ali, e uh, estão sendo colocados cilindros de cristais em vários pontos do planeta Terra. Que pontos são esses que eles estão escolhendo? São os pontos com uma densidade maior de energia, onde está muito denso. né? Então os cristais são, estão sendo colocados lá para quê? como uma intervenção para que não aconteça o pior, né? O pior, do, de como o Daniel falou, de arregaçar ali as, a, o chão, né? De, de, de tudo separar, é, quando vier um tsunami, que não seja um tsunami que, que acabe com tudo de uma vez, né? Então, eles estão intervindo com esses cristais. Então, fazem quatro dias que eu estou trabalhando com esses cristais. São cristais que amenizam, que sutilizam a energia do lugar. Quer dizer, são informações energéticas que estão sendo sutilizadas no local. E o mais interessante é que esses cristais que são azuis, é, eu falo que são canos, porque parecem com canos. São enormes, enormes, que vão, eles começam lá da malha magnética, lá para fora do planeta Terra, Terra, né que é ao redor, e eles vão até o chão do planeta Terra. Então são canos enormes, são cristais, e eles se conectam um com o outro. E quando eles se conectam, as informações são trocadas e são transmutadas, e aí é feita uma liberação de energia do planeta Terra transmutada já. Né? Então, o outro cristal ele já estava mais naquela região onde está a Ucrânia, a Rússia, é, Saudi-Arábia, aquele lugar também tem os cristais, pelo que eu vi. E cada um dos cristais tem umas equipes, e eu faço parte da equipe que tá trabalhando agora lá na região da Ásia, na China, né? E eu até falei hoje no, no Stories, Dan, que eu ganhei uma maquininha ontem, na verdade essa noite, né? Era uma maquininha que parecia um celular, que eu colocava aqui é, na minha roupa, a gente tem uma roupa especial para fazer esse trabalho, e a gente gruda essa maquininha aqui assim, ó, no peito, parece um celular assim, sabe? E, esse, e essa maquininha é para que a gente consiga ficar em equilíbrio voando ao redor do cristal. E a gente fica o tempo todo trabalhando a energia do cristal, transmutando a energia, né? E é muito interessante porque eu nunca tinha recebido essa maquininha... <risos> eu, eu coloco às vezes eu tenho que entrar em, em carrinhos assim né que eles me são máquinas mesmo para trabalhar é muita tecnologia gente vocês acham que no astral é só ficar voando para lá e para cá se transformando em flor em, em animais não quando a gente vai fazer trabalho é tecnologia pura mesmo tá então às vezes eu tenho que entrar em, em, em carros em carros, assim, em carros deles lá, né, para fazer esse trabalho. A gente recebe máquinas para que a gente consiga manusear as energias de lá. Então, assim, eu recebi essa noite essa maquininha que eu coloquei no peito, que foi muito legal. Eu voava e eu ficava bem equilibradinha. Eu ficava sempre assim, ao redor do, do cristal. E quando eu Sim. falo ao redor, é, é algo... Neste momento, certo. Que susto! A Siri falou... A <risos> Siri, fica quieta quando eu falo assim que a gente fica voando ao redor do cristal, é enorme, a dimensão daquele cristal é enorme, imagina se ela vai lá da malha até o chão da terra, né? um cano assim, para eu dar a volta em torno do cristal, não sei quanto tempo eu levo, e eu tinha que ficar sempre em uma, em uma altura, porque nós era uma, a minha equipe tem 12 pessoas, e aí eu ficava em uma altura, a outra pessoa ficava numa outra altura, a outra numa outra altura, sabe? Era tipo assim uma escadinha e a gente tinha que ficar rodeando o cristal e trabalhando a energia, e transmutando a energia, sabe? Então assim, foi, foi muito interessante esse trabalho que eu já venho fazendo já há, há quatro dias. E aí a gente fala, nossa, mas o que que tá acontecendo então, né, Dan? Por que que a gente está fazendo esse, esse tipo de trabalho? Por que, que a gente tem que estar se utilizando? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Você está aí? Ah. Então, meu amor. Foi Deu uma aula então, é. que dá internet. É. Voltou? Sim, Kéria. Deixa eu te perguntar. Esse, esse tubo de cristal, ele está conectado com o cristal de Gaia, o cristal do centro da Terra? Ou ele está apenas... A, a, naquela parte da crosta terrestre, ele vai até o centro o cristal de Gaia, no centro? Vai, uhum. todos eles são todos conectados na, no centro da Terra, e, e em cima também, eles, eles não estão retinho, como a, o planeta Terra é um círculo, né? eles estão todos assim, bem no centro, e lá por fora você vê a conexão de um cristal com o outro. Então, as informações vêm de baixo, são transmutadas aqui para cima, e daqui de cima, no centro, ela também é, ela vai para cima todas as informações. Né? Então, ela, é, são energias que são transmutadas e liberadas do planeta Terra. Então, é um trabalho muito bonito, é muita tecnologia envolvida nisso. É bem, bem bacana. É, então, assim, eu estava conversando com o Dan, que é... Um, por que está que lá na região da Ásia? Porque tem algumas coisas que já estão acontecendo ali internamente, naquela região. Muitas coisas. E é, esse, esse tipo de energia trabalha da, da malha magnética tem muito a ver com os neurônios do planeta Terra. Quem são esses neurônios? Nós, né? Então tem muito a ver como a pessoa pensa, como ela sente e como ela age. tá Então quando uma região está muito está muito concentrada no medo, na, na manipulação, né? as pessoas estão com um pensamento muito negativo, aquela concentração energética é enviada para a malha magnética que fica com uma densidade muito forte, e é necessário se utilizar isso para que o planeta Terra consiga é, fazer a transição. Né? Então, uh, aquela parte ali da Ásia, já estão acontecendo algum, alguns movimentos que se não houver uma intervenção agora dos nossos irmãos, ali vai acontecer algo muito, muito trágico, né? Tipo tsunami, vulcões e terremotos. Então, uh, graças a essas, essas intervenções que a maioria não vê, mas que está acontecendo, uh, o que está acontecendo de... É, de mortes em massas, de terremotos, não está ainda tão forte, não está forte, tá? Então, é, como a gente estava conversando, né, Dan, tudo isso tem que ser visto de forma é, como bem-vinda, todas essas coisas, porque pedimos um planeta Terra novo, de amor, de paz, de transparência, mas as pessoas ainda querem continuar vivendo a vida como sempre viveram, com as crenças, com as mentiras, com as sombras, com, com todo aquele coração impuro, né? Que tão, está totalmente afastado da essência, né? Então é necessário, sim, que muitas coisas é, acabem. Cidades acabem, que sistemas acabem, manipulações acabem. E precisamos olhar tudo isso com muita gratidão, né, Dan? Exatamente, exatamente. Darani que é o meu eu superior, que eu mantenho sempre conectado, né? Tenho uma conexão já de conseguir alcançar ao longo do tempo do meu processo. É... A conversação. A gente tem, cada um de nós aqui, temos um eu superior. Agora, você conseguir... É ouvir entender esse eu superior, aí você precisa fazer todo um trabalho interno de reajuste, de purificação, de crenças, uma movimentação de limpeza, literalmente, não é, Keren? Keren mesmo tem o, o a Gayon, não é, Keren? Uhum, é então ele me explica o seguinte e ele me mostra também, principalmente nas projeções astrais, Keren faz esse trabalho de projeção astral e volta consciente. Tem pessoas que conversam comigo, me procuram nos atendimentos mesmo. Ah, eu tenho vontade de ver, eu tenho vontade de, de, de, de, de ter uma conexão maior com meus mentores, de ver. Tipo, a questão não é você ver, a questão não é você ter um acesso nítido. Do seu eu superior Ou da versão sua Ou do seu mentor Não, a questão agora, no momento O principal é fazer A liberação, a limpeza De crenças Vamos lembrar aqui que todo mundo Está reencarnando Há muito, muito tempo Ninguém É alma nova que não Tem sim as, as, alma, as, as Essências cristais que são Almas novas, mas que já vêm prontas para a nova Terra. Mas, nós, mas, que já... mas também são almas velhas. São almas velhas de outros planetas. De que vêm para cá como primeira é. vez no planeta Terra. Mas são almas velhas. <risos> mas são almas velhas. Exatamente. Mas a gente tem um longo processo de purificação. São vidas. É isso que o pessoal é, às vezes não entende. Que em uma terapia consegue livrar tudo a questão todas as questões dolorosas e crenças. Não, gente. Você vai receber o guia para poder você se harmonizar e para poder você, tipo, ter um melhor direcionamento de como seguir dali para frente. O que, que acontece com a Terra hoje? Nesses hum. pontos, Dharani, ele me fala assim, nesses pontos específicos do planeta Terra, especificamente lá, Onde teve esse movimento terremoto? Eu estou tentando cortar aqui algumas palavras, porque eu fico com aquilo na cabeça. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. É, é chato aí, aí, pra isso. caramba. Ai, às <risos> vezes me aqui. Aí, será que eu posso falar essa palavra? Mas eu acho que pode, pode, quero. Terremoto? Pode pode. Pode, pode, pode. Então vamos lá. Então, naquele ponto lá, a gente, não sei quem vem acompanhando assim, a movimentação são placas tectônicas que têm essa tendência a ter esses movimentos terremoto e tal tsunami com mais frequência, porque as placas tectônicas se encontram naqueles pontos ali. E é justamente naqueles pontos ali que fica fácil de o um planeta Terra, que é uma consciência de Gaia, né? é uma consciência, é um ser, liberar a energia que está acumulada dentro da Terra ali naquela região ali do, do manto, né? Então, não sei se vocês sabem que teve uma notícia que fala que parece que o campo magnético da Terra parou, alguma coisa assim, eu não vi direito. Você soube, cara? Não, <risos> não. O, o, o campo magnético do planeta tinha parado a rotação, alguma coisa do tipo. Então, é justamente... Hum. Já parando o, o reajuste do eixo magnético para que possa voltar ao que era antes, uhum. tá? Então tem um tem tem teve uma pessoa, não me lembro quem foi, uma pessoa há muito tempo, Edgar Case, uhum. que ele fala o seguinte, que chegaria um tempo em que lugares que terrestres de terra se virariam mar Teria, viraria água, né? o mar invadiria, e lugares de mar viraria terra. né? E aí a gente volta a questões ancestrais, antigas. Inverteu, Almicar Soares. Inverteu, campo inverteu, exatamente. Aí vai ter, vai ter locais, que ilhas locais, que a água, a tendência à terra vai subir, as placas vão levantar, vai se reajustar, e hoje, aonde é terra, no caso, algumas ilhas, costas, vai definitivamente entrar para debaixo d'água, porque a, a, a placa tectônica ela vai voltar para onde ela era. Então, algumas vão descer e outras vão subir. Aonde está em cima vai descer e aonde está embaixo vai subir. Isso é o movimento de reajuste da terra, que o próprio planeta ele faz esse reajuste a cada se eu não me engano, 16 mil anos, se eu não me engano, são 20 mil anos. Mais ou menos isso. Eles uhum. entram em processo de reajuste. É cíclico, gente, é cíclico. Então, a gente não pode olhar para o que está acontecendo hoje como, entre aspas, tragédia. Realmente, é uma tragédia porque é algo inesperado. Pega de surpresa as pessoas e aí, infelizmente, há desencarnes e há toda aquela movimentação. Mas, todo mundo está onde tem que estar, né? Então, quem está ali é porque antes de encarnar já havia uma programação junto ao conselho cárnico, junto à ordem superior de aonde encarnar em tal época, em tal data, em tal hora, aonde está. Então, quem está ali, quem estava ali, que desencarnou, é porque realmente era para estar. Ninguém sabe da caminhada de ninguém. Tipo assim, você não sabe é. o que outras pessoas fizeram para passar pelo que passa. Que lembra um que eu falei para você? Lembra hum. que eu falei para você que quando eu faço os trabalhos lá, eu vejo as naves, né? E eu vi as naves esperando já as pessoas que estavam ali desencarnando em massa para levar então o que acontece eu já expliquei isso uma vez que quando uma mônada é retirada do planeta Terra 144 pessoas em massa que fazem parte daquela mônada são retiradas do planeta Terra também e de onde estão né então essas mortes em massas é já foi tudo programado isso e o que acontece as pessoas acabam vendo toda aquela tragédia e não entendem, meu Deus, que injustiça, né? Elas não fizeram nada passando por isso. Olha quanta criança sofrendo ali. E aí eu falo, gente, isso não é frieza, tá? O que eu tô falando, realmente não é frieza. Quando a gente compreende tudo pelo outro lado, quando a gente vê, é muito amor envolvido nisso. As crianças têm uma roupagem pequenininha, tamanho PP, mas a alma é muito antiga. Muito antiga, já viveu muito já fez muita coisa aqui então ela veio agora para poder equilibrar uma energia então tá numa roupagem PP de criança não quer dizer que é injusto equil tá equilibrando a energia é tudo perfeito então como o Dan disse todo mundo tá no lugar onde tem que estar e todo mundo vai passar por aquilo que tiver que passar porque tudo já foi programado e eu vejo as naves quando eu tô lá fazendo o trabalho eu vejo as naves esperando as pessoas que vão desencarnar Quer dizer, são pessoas que já estavam no processo delas, que elas não iriam acompanhar essa energia do planeta Terra ascensionando, do planeta Terra elevando a frequência. São pessoas que não querem mudar, né? que iriam ficar com a mesma consciência de agora, então essas pessoas não vão transitar. Então as naves esperam essas pessoas para levá-las embora da crosta terrestre, elas vão ter oportunidade em um outro lugar para evoluir, para aprender. Né? Então tudo isso faz parte desse amor é, incondicional do projeto, do, do todo, né? que, que, tudo, que tudo já foi programado. Então quando a gente vê por trás do véu, a gente enxerga tudo isso com muita gratidão. Porque todo mundo quer o um novo, quer a terra de paz, mas poucos compreendem que para vir essa paz é necessário acabar e findar com muitas coisas que estão no planeta Terra. Muitos lugares, muitas, muitos sistemas, muitas crenças. É necessário findar. E a forma mais rápida de findar são com essas, esses tipos de, de, de coisas que estão acontecendo no planeta Terra hoje em dia, né? Exato. Exatamente. Exatamente. O planeta Terra, nós somos corpos da Terra, certo? Eu dou até uma. Eu, dou, eu digo que eu dou aula, né? Tem algumas pessoas. Deixa eu só dar uma pausa atalhos ah. do universo gente, aguardem que logo logo eu vou trazer ele aqui tá? ele é muito interessante ele tem muito tema legal pra trazer pra gente ele me deu um apelido ele me chama de Narutinha mas ele se chama Glauber Glauber eu vou trazer você em breve aqui aguarde eu ganhei um apelido, você acredita? Deus? Narutinha sim, continue, desculpa então, então, assim, ó, somos, é, somos partes do planeta Terra, essência, corpo, é, os elementos da Terra. Então, a gente encarna hum. em outros planetas, com os elementos daquele planeta, né os próprios pleiadianos ensinam isso. E é, a gente, quando vem aqui para a Terra, vai pegar a roupagem da da, da, da Terra. Terra, água, fogo, ar. A gente carrega essas essências com a gente, né? Então, a gente está interconectado com a Terra, com a malha magnética da Terra, certo? Quando acontece desencarnes em massa, é liberado do que chama de a caixa da Terra, da mente da Terra, né? Da memória do planeta planeta do A Caixa da Terra, é liberado também as informações, a energia também é liberada. Então, quando há desencarnes que aquelas pessoas, elas liberam do seu corpo, que a energia, ela, digamos assim, a Terra pega de volta, há uma descompressão da pressão de tanta energia guardada que a Terra carrega há milhares de anos, milhares e milhares de anos, que ela armazena. Então, veja bem, uhum. é uma época de guerra, uma época de disputa, eu vou dar exemplo, a primeira e a segunda guerra mundial que teve. Toda aquela energia, ela fica armazenada no planeta. E como é que faz para liberar essas energias? Por meios de desencarnes, porque nós, como estamos conectados, sendo pessoas humanas, racionais, em cima da Terra, precisa de liberar, Retirando. Então, a essência sai por meio do desencarne, é por isso que a Kelly falou que as naves vêm e rapidamente já pega aquelas pessoas, aquelas almas, né? Para poder encaminhar para outros planetas, para elas darem continuidade ao seu processo evolutivo. Então já é retirado aquela essência e a Terra, por vem por eu não sei se é científico, não vou dizer científico, mas por ordem de lei divina, ela descompressiona a pressão. Então, ela está, digamos assim, soltando e liberando em alguns pontos energias armazenadas nela que precisam sair para poder ela descompressar a pressão que vem. Por exemplo, sim, sim. vocês sabem, é, não sei se vocês sabem, que o Sol está emitindo umas ondas de raios gama, né, uma energia que vem, está atingindo o planeta, né? E o planeta também libera uma energia de dentro dele, uhum. o centro do núcleo é, terrestre, do núcleo da Terra, de Gaia, do centro. Então, há uma energia de dentro do planeta empurrando para cima e há uma energia de fora do planeta empurrando para baixo. Está tendo uma uhum. pressão aonde a gente está. E essa pressão... Imagina que geysers, quando há uma pressão, o jazer, ele não solta aquele vapor bem, bem forte para cima, uhum. descompressando. O próprio, é, é, eu acho que é assim que acontece naqueles é, pneus de ônibus, tem uma descompressão também, né? Uhum. Sim. Bom, um exemplo bobo aqui. Mas é isso que acontece. O ponto lá que ocasionou esse grande terremoto com essa grande quantidade de desencarnes é uma descompressão que a Terra está passando, certo? E essa descompressão a gente não pode ver fisicamente, somente pelo lado físico. É por, pelo lado espiritual, energético, porque o corpo, a Terra também tem seus corpos sutis. E essa uhum. descompensação também de almas, desencarnes, retirada, também faz parte desse processo de descompensação da Terra a nível sutil. E é o principal a nível sutil. Agora, as pessoas podem perguntar, Daniel, então quer dizer que vai haver muitos desencarnes? Infelizmente. Que não é, infelizmente, mas necessário. Para que haja o reajuste energético da Terra, para que a Terra possa acender para a quinta dimensão. Olha, do eu jeito... uma informação. Ah. É, não é para assustar ninguém, tá? Mas é só para vocês verem que tudo é um projeto. Tudo faz parte de um processo e tudo isso já foi programado, né? Mas a informação que eu recebo sempre é que nós ainda não chegamos em 12% do desencarne que é necessário exatamente nem 12% exatamente hum. ainda estamos ele os galácticos ainda falam as revelações eles estamos na ponta do iceberg e esse iceberg não é de revelações também está envolvido desencarnes em massa tem pessoas hum. Karani me fala tem pessoas que estão encarnadas nesse tempo nesse momento apenas para doar do seu corpo, da sua energia desencarnar para poder liberar a energia para poder a Terra fazer o seu processo de ascensão. Sim. E nós uhum. estamos aqui com pilares de luz conectados com essa malha para poder dar a sustentação. Por quê? Porque nós, sementes estelares, que carregamos uma frequência, digamos assim, mais elevada do que o ser humano da Terra, nós temos essa capacidade de sustentar esses, essas grandes energias que estão saindo, que estão meio que liberando da grade, é, da grade magnética. E nós vup, vamos lá e pelo pilar de luz a gente consegue segurar, digamos assim, é como se a gente literalmente levantássemos os braços e segurássemos o sistema energético. Uhum. É isso que acontece. Por que que nós estamos sendo convocados? Olhem os insights do Daniel Pinheiro, Henrique Gaspareto sempre coloca lá e eu também sempre coloco aqui todo dia eu coloco, inclusive no Instagram. Tem um insight bem interessante que fala exatamente sobre essa questão de descompressão, de liberação, de nós que temos missões, eu, a Kelly e vários outros, estamos sentindo esse chamado maior. Percebam que nós estamos aparecendo mais para vocês, uhum. para as pessoas. A Kelly mesmo, ela teve no, no, num canal assim, de grande audiência o Paranormal Experience. Por quê? Nada acontece por acaso. Precisa de haver esse movimento de ajuste de mais pessoas, porque a luz da Kelly, por exemplo, a minha luz, a luz de outros terapeutas, precisa chegar, espalhar, ramificar para outras consciências que ainda está no processo de acordar, de entender, e estamos aqui justamente para dar suporte, literalmente suporte, pilar de luz, mostrador do caminho, faróis, para vocês, Por quê? porque a malha ela precisa estar fortalecida, todo ser humano encarnado está conectado com essa malha magnética que cobre o planeta Terra, e à medida que grandes Sim. desencarnes acontecem, mais e mais de estamos com a nossa luz elevada para manter essa sustentação. É, tem uma coisa bem importante que a gente pode até conversar agora. Eu e o Dani, a gente estava conversando sobre isso ainda agora. É, tem algumas pessoas aqui que estão um pouco horrorizadas com esses 12% que a gente ainda não chegou do desencarne, né? É, veja, o Dan estava explicando agora das, das gamas, né? Que tá, As energias gamas que estão vindo, energia solar de cima e está vindo energia de baixo. Vamos pensar uma coisa. O que, que é que a luz do sol faz na nossa vida? O que, que ela faz? Ela ilumina. Tá? O que está que acontecendo exatamente agora na vida de cada pessoa e também no planeta Terra? Nós estamos recebendo luz que está iluminando todas as nossas sombras. Luz é verdade luz é transparência luz é clareza então quando vem e eu falo uma coisa para vocês quando eu estou trabalhando com os cilindros de cristais ali na malha magnética a única coisa que nós fazemos é transmutar aquela energia densa através do amor para que fique claro para que a verdade venha no lugar olha que forte isso! Os cilindros energéticos fazem, a, fazem a, a transmutação da informação que está ali naquela região, que é muita mentira, é muita manipulação, é muita crença. E aquelas informações vêm sutilizar através do amor, da clareza. E quando essa informação vem, eu falo uma coisa para vocês, e vocês nunca vão se esquecer disso, a verdade rasga. A verdade rasga tudo que está de sombra, tudo que está ali é, de manipulação, de mentira, a verdade vem rasgando e aquilo dói. Então isso está acontecendo na vida de todas as pessoas e do planeta Terra. O planeta Terra está sendo sutilizado através da verdade, do amor, da clareza, e isso está machucando sim. E ali os lugares onde a verdade está vindo, aquilo ali está explodindo, está vindo tsunamis, está vindo muitas catástrofes para acabar com tudo aquilo, né, uma pessoa que perguntou, nossa, mas esse desencarne vai ser só através de catástrofe, né, nós vemos como catástrofe, o todo vê isso como um processo de limpeza, é um expurgo do planeta Terra, porque o planeta Terra é um corpo, é um corpo que também tem um espírito, que também tem o seu processo de expurgo de limpeza, da mesma forma que nós, células dentro de um corpo, que é a Terra, estamos passando por esse expurgo, Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Todas as pessoas que chegam perto de mim, e todo mundo me conhece, sabe que a minha vida é aberta, e, eu, e a verdade para mim é, tem que ser absoluta, né? Eu não escondo nada, meu, minha vida é um livro aberto. Todas as pessoas que chegam perto de mim, e ainda tem mentiras, ainda tem sombras que precisam ser iluminadas, ainda tem aquela coisa de enganar os outros, né? Chegou perto de mim, fica doente. É batata. E quais são os sintomas que as pessoas sentem quando chegam perto de mim? Elas começam a sentir um incômodo. Porque elas começam a ver as sombras e elas têm a vontade de viver a verdade. E aquilo começa a machucar elas. Por quê? Porque falar a verdade dói. Falar a verdade talvez vai machucar uma outra pessoa. Falar a verdade significa sair daquela vida de mentira que ela está vivendo. E aí a energia começa a subir... Né? porque a pessoa está entendendo que precisa viver a verdade, a transparência, a, energia, a frequência começa a subir, o campo vibracional muda e o corpo não acompanha. Porque o corpo é cheio de memórias, o corpo é cheio de crenças, cheio de mentira que ela acredita ser verdade. E aí vem os sintomas, enjoo, dor de cabeça, diarreia, vômito e febre. Esses cinco sintomas são os sintomas que as pessoas sentem quando chegam do meu lado e não trabalham as sombras. Elas saem do meu lado no dia seguinte, fica doente. Por quê? Porque o corpo não conseguiu acompanhar a mudança no campo vibracional que ela teve quando esteve do meu lado. Então o Dan também me contou que está que acontecendo isso com ele. Henrique Gasparetto também me contou que isso também está acontecendo com ele. As pessoas que a gente conversa, elas estão ficando doentes. Mas o que, que é esse ficar doente? Será que a gente está causando isso nas pessoas? Não. O que a gente faz, a gente traz a verdade, a gente traz a clareza. E essa clareza modifica o campo vibracional da pessoa e ela passa por um catarse. Na verdade, esses sintomas seria um motivo de agradecimento para a pessoa. Porque todo sintoma, a gente precisa observar e precisamos agradecer pelo sintoma para fazer a mudança em nós. Então o que está acontecendo, né Dan, é isso. As pessoas estão tendo catarse, mas estão reclamando ao invés de agradecer. E então, tá a mesma coisa o planeta Terra, o planeta Terra está tendo catarses, está tendo as catástrofes, está tendo os desencarnes em massa, mas a gente, em vez de agradecer por tudo que está acontecendo, a gente fica reclamando, a gente fica horrorizado com o que está acontecendo, a gente fica com medo, porque não entendemos o que está acontecendo. Então é muito necessário estarmos conectados com o que realmente somos, estarmos conectados com a missão que viemos fazer aqui, o Projeto Terra. Não viemos aqui para que a gente evolua, viemos para que planeta Terra evolua. Somos células dentro de um corpo, né, Dan? Exatamente. Exatamente. Temos que soltar crenças antigas, religiosas, de fim de mundo, de... O que é apocalipse? Vamos entrar aqui num temazinho interessante. O que é apocalipse? Apocalipse é revelação. O que é revelação? Revelação é verdade, né? Vamos saltar essa, essa questão de... Ah, a Terra agora tem uma catástrofe, vai acabar o fim de mundo. Não tem nada de fim de mundo. A Terra, ela já passou por, por processos muito piores. E nós, muitos de nós aqui nessa live, já vivenciamos esses processos, já presenciamos. Atlântida e Lemúria mesmo, o, o afundar de um continente. Muitos de nós estávamos lá, presenciamos... Né? Esse terremoto Sim. ou isso que aconteceu aí, né? Não chega nem aos pés de afundar de um Sim. continente. Então, a Terra ela se ajusta, sempre foi assim, é cíclico. O planeta, de eras em eras, a, a cada 16 mil anos, se eu não me engano, ele tem que fazer a sua mudança. Olha as estações: outono, inverno, verão e primavera, né? O fogo uhum. vem. Queima para depois uma nova erva crescer, não é verdade? Então o é um processo de purificação, de liberação energética que a Terra está passando e cada um de nós estamos passando da mesma forma. Se você passa por um atendimento, ou comigo, ou com Kelly, ou com o Henrique Gasparetto, ou com qualquer terapeuta, né? E depois você começa a passar mal, você tem sintomas de dos que a Kelly falou as catarses, comigo mesmo, algumas pessoas têm muita é gripe. Mas pode ser qual sintoma for. Agradeça, está sendo liberado, está sendo limpo, né? Do seu corpo, porque chega no físico. Ó, veja bem, eu vou explicar aqui uma coisa, que algumas pessoas, algumas sabem, mas outras não. Temos chakras nos nossos corpos, né? Sete chakras principais. Cada chakra rege uma glândula do corpo. O que vem, o chakra é a porta. O que vem do seu corpo sutil, corpo mental, corpo emocional, causal, búdico, átomo, superior, inferior, o, o, o dupleté, né? Se você traz de uma encarnação lá de trás problemas profundos emocionais de relacionamento, várias coisas. Aconteceram que te trouxe vários traumas. Ficaram ali, em forma de corpo de dor, do lado do seu corpo emocional ali, causando empecilho, causando problemas. E encarna e você continua com muitos problemas. Aí você encarna hoje, procura um terapeuta, quero, estou com esse problema emocional, não consigo me livrar dessa depressão, acontece isso e isso, isso. Algum de nós vai lá Limpa o seu campo emocional. O que é limpar? É você jogar para fora. Agora, como é que vai sair? Vai jogar para o chakra responsável, que no caso, eu estou dando um exemplo aqui: pode, ou pode sair pelo plexo solar, ou pode sair pelo chakra cardíaco. O chakra ele vai jogar para a glândula. Quem rege a glândula do chakra do chakra do plexo solar, no caso, é o pâncreas, né, Kelly? É o fígado. Uhum. É o fígado. Aí joga pro fígado. O que, que vai acontecer? Problemas digestivo, diarreia no pâncreas, né? Acontece, mexe com a bile. Aí a pessoa corre pro banheiro depois do atendimento. Ai, a Kelly me jogou um, um, uma macumba. Fez um feitiço. <risos> Danificou meu corpo, Socorro. Não sei o que, tá todo doente. Por que, que tá doente, né? por um lugar teria que sair. E o físico é o corpo mais denso e é a porta de saída. Então, é pelo físico que vai sair. Então, sintetiza no energético e passa pelo chakra, joga na glândula, a glândula expulsa. De qualquer maneira. Aí vai vir os sintomas. E diversos sintomas diferentes vão surgir, porque sete chakras regendo sete glândulas diferentes pelo corpo. Vocês conseguem entender por que vocês têm catarses? O porquê que, quando chega perto de um ser como a gente, que tem uma vibração elevada, é porque a gente também passou por catarses para chegar onde a gente está hoje. Eu, Kelly, é Henrique Gasparet. então Caramba, tanta morte que eu já passei. <risos> <risos> Essas catarses minhas foram fortes, hein? As pessoas ainda ah, ficam tá? com febre, tontura, eu passei por morte. <risos> meu, Deus, meu Deus, eu fiquei de calma, não sei quantos dias. E nessa época eu trabalhava em consultório odontológico, eu, eu trabalhava com dor e é, foi um processo bem difícil mas a limpeza aconteceu, estamos aqui hoje firmes, em pé aqui em live, conversando com vocês e mostrando para vocês que é possível vençam suas dores porque quem causou foi vocês em algum nível, em outras encarnações lá atrás é isso. então, inconscientemente por mais que vocês hoje não, não ah, eu por que que eu tô passando por isso? não foi eu não, não tenho nada a ver com isso tem, tem, uhum. dó, e, e sai do corpo que você vai saber direitinho o que foi que você fez e por que, que você está passando por determinada situação. Então, é você que vai passar pela dor, é você que vai tirar e vai limpar, é. certo? Mas tem como é muito... harmonizar. Sim, eu acho assim, que a hora que as pessoas começarem a enxergar planeta Terra, não como um planeta, só como um aço, mas enxergue Sim. planeta Terra como se fosse uma pessoa. É uma pessoa que passa exatamente as mesmas catarses que nosso corpo. Nós também temos 50 trilhões de pessoinhas dentro do nosso corpo que estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo com Gaia, tá? Porque se nós temos células dentro do nosso corpo que não estão felizes, só fazem porcaria dentro do nosso corpo. <risos> Elas começam a se multiplicar estressadas, estressadas, a gente vai ficando doente, né? O que acontece? Aí vai vir as inflamações, vão vir as febres, vão vir vai, as erupções dentro do nosso corpo. Não é igualzinho o Gaia? Pensem bem, pensem bem. E o nosso corpo, nós vamos procurar terapeutas que fazem reiki, que fazem ali trabalhos com cristais. Hã? Quantos terapeutas trabalham com cristais? para que o nosso corpo entre em uma harmonização. O que é que a gente está fazendo com Gaia agora? Por que é que eu tenho que fazer as projeções astrais e trabalhar com os cristais? A mesma coisa que nós fazemos com o nosso corpo, para que ele fique melhor, está acontecendo também com o corpo de Gaia. E todas essas erupções que estão tendo, os terremotos no, dentro do corpo de Gaia, é para que haja uma limpeza, é uma catarse. Ela está... A luz está vindo para o planeta Terra, a luz, a verdade, a sutilização da matéria. A matéria está se espiritualizando cada dia mais. Então, para que isso aconteça, gente, é necessário todas essas coisas que estão acontecendo. É necessário as mudanças. Os seres humanos têm muito problema com mudanças por causa de apego. Então a primeira coisa, quando a gente desperta, quando a gente quer transcender a nossa mente, transcender as emoções, transcender o físico, é através do desapego. O amor incondicional é igualzinho a desapego, né? Então é tudo isso acontecendo, a verdade está vindo, iluminando toda a sombra para que a gente consiga transformar, transmutar sombra em luz através do amor. E isso começa por cada um de nós. O que vemos lá fora é exatamente o que está acontecendo dentro de nós. Teve uma pessoa que me mandou pelo Instagram hoje uma foto do, do que está acontecendo na Turquia. Eu falei para ela, eu não gosto de ver nenhuma foto, não gosto de escutar nada do que está acontecendo lá fora. Nada, eu não sei exatamente de nada porque eu não entro no YouTube para ficar olhando nada, eu não entro no Instagram para ficar olhando nada, eu não entro em lugar nenhum para olhar nada, eu não sei de nada, não vi uma foto até hoje da Turquia. E aí eu falei para ela, todas essas fotos que vocês estão vendo não é a realidade, porque o que eu vejo lá do outro, do, do outro lado do véu é totalmente diferente. Eu vejo o amor, eu vejo o cuidado, eu vejo a transformação, eu vejo a luz, eu vejo a clareza, Agora, o que mostram para a gente é para que a gente tenha medo, para que a gente é, ache que tudo isso é uma injustiça, para que a gente fique na incompreensão, na sombra, na escuridão, afastados totalmente da luz que somos. Então, é por isso que eu não vejo nada, não escuto nada. Fiquei sabendo ontem que estava tendo alguma coisa na Turquia e eu já tinha postado de manhã que eu tinha, que eu tinha feito uma projeção astral na Ásia Ali e depois fiquei sabendo o que aconteceu. Então assim, quanto mais você fecha, tapa os seus ouvidos, fecha os seus olhos para as coisas externas, mais você se conecta com o interno. E você trabalhando as suas emoções, trabalhando os seus pensamentos, você também vai se conectar com o todo que somos. Que é o amor, que é a verdade, que é a clareza. Né? E aí, Dan, sabe que o tema que a gente entra quando a gente fala de clareza e de verdade? Os relacionamentos. Só para a gente acabar essa live aqui com chave de ouro, vamos acabar com chave de ouro? Os relacionamentos serão uma das primeiras coisas que serão abaladas agora com essas verdades que estão vindo. Com a sutilização. Muitas pessoas vivendo relacionamentos de mentira. Mentira mesmo onde um não consegue falar para o outro o que sente, o que pensa de verdade. Estão juntos só por causa de status, estão juntos por causa de medo, estão juntos por causa de uma situação financeira. Então, os relacionamentos estão sendo abalados, porque não será mais aceito na nova energia de amor incondicional. Não será mais aceito. Então, são essas catarses que precisamos compreender se queremos a paz, se queremos o amor, se queremos uma terra de que é um paraíso, todos querem, mas se ninguém quiser fazer a transformação em si mesmo, são tirados daqui. É isso que acontece. A pessoa quer algo novo, mas continua no velho. Se não quer mudar a mente, é tirado daqui. Então é isso que acontece. E naquelas regiões em massa, que está acontecendo tudo em massa, nada é por acaso, tá? Nada é por acaso, são regiões onde as pessoas são, é, têm muita crença, tem muitos valores ali dissorcidos, e são pessoas que estão tá na cara que não vão mudar a forma de pensar, não vão mudar as atitudes. Então, por amor, por amor, elas são retiradas daqui. Mas é por amor, veja isso com olhos do amor. Não como uma catástrofe, como uma tragédia, tá? Então, a gente agradece. Nós temos compaixão por tudo que acontece. Compaixão não é pena compaixão não é dó, tá? Uma pessoa que já despertou, que já tem o coração do todo, ela nunca vai ter dó, ela vai ter compaixão e ela vai amar a situação e vai amar o processo. Essa é a diferença de uma pessoa desperta e de uma pessoa que está ali relutando para o despertar, né? Tem alguma coisa a falar, Dan? Bom, é, é, é isso, tipo, os relacionamentos que estão baseados, né, em... em aparência, né, em por que que, que, que que tem que ficar junto. Por que que você... Veja bem, gente, eu, eu, eu recebo assim, nos meus atendimentos, algumas pessoas que chegam para mim, ah, eu queria saber desse relacionamento tal, será que eu vou conseguir alguém? A questão não é conseguir alguém, se você está só hoje, agradece porque você está tendo a oportunidade de não ter uma outra pessoa te atrapalhando para você não se enxergar. Né? Te atrapalhando. É, é, é Mas é, atrapalhando de todos os sentidos, fisicamente e energeticamente também. Os mentores não deixam. Eles não deixam, porque você tem que estar tá sozinho com você mesmo para enxergar as suas sombras e para poder curá-las né, e aí até que se cure essas sombras, aí sim, depois de o um processo feito, a pessoa certa aparece, aí não vai haver cobrança, não vai haver disputa, não vai haver, tipo, é, desentendimento, pode até haver, né, porque ninguém pensa igual, mas rapidamente será solucionado, não virará uma briga, é, um jogando culpa no outro, então, Muitos relacionamentos que foram com base em aparência, em. Ah, eu tô só há muito tempo, vou ter que me relacionar. Ah, minha família diz que eu. Não, não, já, já tá na hora de eu casar, vou casar. E aí, no passado, né? E aí as pessoas se juntam, mal dormem juntos, na casa, mal conversam com o outro. Um relacionamento que. de fachada, né? Então, muito disso que a gente vê como, assim, mentira, vai começar a ruir, vai começar a quebrar, porque não está em bases sólidas. E a energia, a luz que está chegando do planeta... Olha, gente, essa luz, só para explicar aqui rapidinho, antes da live terminar, essa luz ela é enviada por seres de altíssima vibração, considerados como seres solares. Essa luz, essa energia... De alta frequência, a energia de luz gama. Ela vem do Sol Central de Alson. E quem faz o transporte dessa luz pelos pontos luminares que são o que? Os Sóis, o nosso, nós temos um Sol. Cada galáxia, cada sistema tem um Sol. Sirius é o Sol, que é considerado o Sol espiritual da Terra. <risos> e Sirius faz um encaminhamento, traz os seres de altas dimensões. É, considerados solares, eles recebem, transportam essa energia, mandam para o nosso sol energia de alta vibração e essa energia ela é emanada 24 horas e à noite também para o nosso planeta. Não tem nada, não tem teto, não tem barra metálica, não tem bunkers, onde seres hum. draconianos acham que podem se esconder até, vamos ver até quando eles vão esconder de barra da terra, de parede de de de, de, de, de, adamante, de, de metal, né? super reforçado, uhum. achando que essa luz não vai entrar, porque ela vai entrar, ela vai é. entrar, ela está entrando. Então, vai atingir, uhum. vai voltar para fora, não tem nada que impeça. Nós estamos passando, muitas pessoas estão passando reviravoltas dentro de suas casas, com suas famílias, com seus filhos, não importa todo mundo. Por quê? Porque são situações que antes eram consideradas pela crença limitante como verdades. E hoje essas supostas verdades estão sendo colocadas abaixo. Esses supostos castelos estão caindo por terra. Né? Então é se manter firme. Se determinada situação ela não está acontecendo da forma que tem que ser, se a vida, entre aspas, está um caos, está uma tragédia, agradece porque é uma reformulação. Vamos lembrar que ninguém está sozinho. Todo mundo tem mentores que estão do lado acompanhando todo o processo. Descabelar, gritar, decepção, é, é, é surtar, não vai adiantar nada. Só vai afastar a orientação do mentor, porque a vibração vai abaixar vai entrar em consonância com a mensagem que o mentor quer passar, para poder te dizer, calma, que tá tudo certo, as coisas elas vão se ajustar é aquela coisa, é aquela questão, ó, tem até uma frase bíblica é tipo assim, aonde você vai construir o seu alicerce na areia ou na rocha, mais ou menos isso então é mais hum. ou menos isso que eu queria falar aqui pra gente finalizar o gato tá aqui o meu <risos> Tem uma uma, pergunta, toda, toda live eu mostro o gato. Bora mostrar a evolução <risos> do gato. Aí, gato <risos> é, cresceu, ele cresceu, né? Ele, ele era cabelo <risos> tá na minha mão. Ó, oh, meu já... Deus! Oh, <risos> meu Deus, que coisa mais fofa! É, <risos> Como ele cresceu! Não cresceu! Tá lindo, tá lindo! É. <risos> Isso aqui é que me protege nesse atendimento aqui, que me ajuda, que a transmutação. Lindo. Aí toda vez que já eu faço é atendimento, sim. eu o pé. Uh, olha, eu queria dar boas-vindas aqui ao Flávio, Flávio nem sabia, mas eu já seguia ele, e aí ele começou a me seguir agora no Instagram, aí eu falei com ele, e tudo. ele falou, meu Deus, que você já me seguia, eu seguia o Flávio, Flávio, ele tem um canal lindo aqui na, no YouTube, gente, sigam a ele, Flávio Tarot, ele lê as cartas, é, todo mês lá ele faz tiragem, é muito, muito bacana a maneira que, que ele lê as cartas, né, Flávio? Eu sou super sua fã, viu? <risos> e agora ele tá, a gente tá amigos agora, nós estamos nos comunicando, né, Flávio? Ele tem uma pergunta super interessante, ó. Que qual a visão da compaixão vezes doação nos âmbitos espiritual e material? Bom, eu sempre digo assim, que a, a, as pessoas, na verdade, doam... <risos> por egoísmo, às vezes, porque doam com aquela dor na consciência, né? Se eu tenho, então eu preciso doar para as pessoas, né? Porque como é que pode eu ter bastante e o outro não ter, né? Então ela vai lá e doa por um peso na consciência, e isso não é, na verdade, compaixão, isso é pena, né? É vontade de ter um lugarzinho no céu, porque se eu não ajudar o próximo, eu não vou ter meu lugar no céu. Então, às vezes, as pessoas ac acabam confundindo um pouco doação com compaixão, né? Agora, a doação, o amor, que, que vem do coração mesmo, é aquela doação que você tem tanto, é tão abundante, né? Você é tão abundante de amor, a maior doação é o seu tempo, a maior doação é um sorriso, a maior doação é um gesto de carinho, né? E aí, aí você, você fala assim, nossa, mas então eu não posso dar dinheiro para a pessoa? Eu digo assim, a gente pode dar tudo o que a gente quiser para as pessoas, a gente pode, mas... Aquela pessoa que está ali na rua, se você der para ela, por exemplo, dinheiro e uma comida, ela vai continuar no dia seguinte não tendo dinheiro e não tendo comida, porque a mente dela é programada para não ter, é a mente programada para escassez. Agora, você doar o seu tempo para explicar para essa pessoa que ela também é um ser de luz, que ela também tem toda a capacidade dentro dela. De, de ser grato, de, de sair da escassez, de ser uma pessoa abundante. Ser uma pessoa abundante e próspera não quer dizer dinheiro na conta. Ser uma abundante e próspera é ter paz. Agora, eu tomar o meu tempo para ir doar para aquela pessoa o meu conhecimento e inspirar ela de ter paz também, isso é compaixão. Isso para mim é a maior doação. Agora, a consequência de eu estou doando o meu tempo para a pessoa, né? Estou inspirando ela a ter paz, como ter paz, como ser uma pessoa de luz. Aí a consequência é, eu também vou dar para ela uma comida, eu vou dar água, né? Porque uma pessoa que está com fome não vai conseguir prestar atenção no que a gente tem para falar. Então, essa para mim é a compaixão, é de você não ter dó, não ter pena, porque cada um está no seu processo. A pessoa que está dormindo na rua, esse é o processo dela. Ela escolheu evoluir, crescer e aprender na rua, né? Mas ela também tem toda a chance de ser uma pessoa próspera e abundante. Todos nós nascemos para ser felizes. Todos nós nascemos com essa chance de, de sermos pessoas plenas aqui. né? Então, a compaixão é olhar para aquela pessoa e falar assim, aham, ela está no processo dela, né? Mas ela também veio aqui ser plena, então eu vou doar o meu tempo para mostrar para ela como é que é ser plena. O que é ter paz? Né? E aí eu dou uma água, e aí eu dou uma comida, sem dó, mas com compaixão. Espero que eu tenha te respondido, meu querido Flavinho. Quem <risos> Tem alguma coisa para acrescentar, Dan? Bom, é, é exatamente isso. A pessoa, ela, ela passa pelo processo que ela mesma determina antes de encarnar, né? para poder evoluir. E se ela escolheu dessa forma, a gente não pode modificar até que chegue o um momento certo que ela já alcançou um nível ali energético para que ela saia daquela situação. Uhum. É. Até e tá, tá, tudo... Gente... tá tudo sempre certo, né? Tá tudo sempre perfeito, tudo no momento certo com as pessoas certas no lugar. Certo, então tá tudo sempre perfeito, a melhor forma da gente elevar a nossa frequência, da gente nos tornarmos seres humanos melhor, é através da gratidão, e nós agradecemos por tudo, sem deixar nenhuma exceção, por todos os sintomas da nossa vida, por todos os sintomas do no nosso corpo, por todos os sintomas em Gaia, nós simplesmente somos a própria gratidão por tudo que é e por tudo que há, e eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar, né Dan? Passamos a mensagem de amor para que vocês saiam do medo, saiam da escassez, saiam dessa vibração baixa e elevem, elevem tudo isso através da gratidão por saber que está tudo perfeito do jeito que está e que nós que trabalhamos lá do outro lado do véu, a gente vê todo esse amor. Então é por isso que a gente está sempre centrado e em paz, né? Então é isso, gente. Acho que vão ter perguntas que eu não vou conseguir responder, mas a gente vai vir de novo, né, Dan? As pessoas gostam de ver a gente junto aqui. Dan faz registros acásticos, por favor, sigam ele, eu deixei aqui na, na, nos, na descrição o Instagram do Dan, né, registros acásticos do Dan é maravilhoso, eu já passei várias vezes com o Dan, <risos> e todo mundo que passa com ele fica encantado, então eu recomendo você, se você quer fazer seus registros acásticos, saber das suas vidas passadas, das suas origens, procura o Dan, porque ele tem terapias maravilhosas, maravilhosas que vai te ajudar muito, né, Dan? também, né? Com a energia uhum. dos sentimentais, com a energia da Fênix, que é uma canalização que eu trouxe agora, leitura de runas, harmonização com runas, chama lá que a gente vai conversando. É isso mesmo. É mesmo, eu tinha esquecido das runas. Ele fez um dia comigo as runas, eu amei. Vou fazer de novo. Olha lá, muita gente fez registro acástico aqui com o Dan e pode falar o quanto é maravilhoso um registro acástico com ele, né? Então é isso, gente, olha, muito obrigado, né, por, por vocês terem estado aqui conosco, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela essa energia gostosa que foi sentir vocês, um beijo para todos vocês, muita paz, muita alegria, sorri sempre, gente, porque, nossa, Certo. Viver com alegria, você espanta todos os males, você espanta toda a negatividade. Seja feliz, vá sorrir, vai ser alegre, vai fazer coisas agradáveis para você, para o seu corpo e para a sua alma. Então é isso. Um beijo. Fui. Tchau, gente.